Hello, hello! Muito bem-vindo aqui à página da Masterclass as Finanças Pessoais. Eu sou o Frederico Santarém, fundador dos investimentos lucrativos, um projeto que eu criei há uns anos para ajudar aqui na literacia financeira dos portugueses, para ajudar as pessoas a investir e a gerir melhor o seu dinheiro, para assim poderem atingir a independência financeira. E por isso, quero-te mostrar nesta Masterclass, durante dois dias, vou-te mostrar sete passos para tu atingir a tua independência financeira. É absolutamente fenomenal, okay? é, vai ser um evento absolutamente fenomenal durante dois dias, completamente gratuito, 100% gratuito e 100% online. Eu vou estar a ajudar-te a gerir melhor o teu dinheiro, a encontrar formas de pensar sobre o dinheiro que se calhar não estavas à espera e vou-te mostrar o mecanismo, a estratégia que leva as pessoas, algumas pessoas no mundo, a ficarem ricas como ficam. É isto mesmo que eu quero para ti, quero criar um ambiente de abundância, quero trazer para ti o caminho para a independência financeira e por isso durante esta Masterclass e durante dois dias vou-te mostrar estes sete passos que vão revolucionar completamente a forma como tu olhas para o dinheiro hoje mesmo, ok? Por isso espero por ti lá, vai ser um evento absolutamente fantástico junto de uma comunidade brilhante, focada nos mesmos objetivos, e, independentemente do ponto onde te encontres hoje, tenho a certeza que vais aprender muito, muito aqui, ok? Por isso, estão aqui os links em baixo para a inscrição. Basta carregar, carrega aqui num dos botões e, e encontre te então, durante estes dois dias. Guarda na tua agenda e traz foco 100%, foco 100%, porque também vais precisar de, de uma caneta, de um lápis, ou outro, outro material para escrever, papel, um caderno, o que for vai anotar muita coisa, mas também garante que vais, vais começar a ter o teu, o teu caminho montado para a independência financeira. E vou usar todo este conteúdo de forma absolutamente gratuita. Por isso eu mal posso esperar para começarmos. Bah, agora sem mais demoras, aperta aqui o botão e inscreve-te já e vemos lá. Até já!